There ain't no stopping us. Cara, falando, o Breno, então, eu acabei de atualizar meu jogo, eu entrei na primeira partida, porque agora vai ter carro, carro no jogo, carro, mano, eu nunca pensei que ia ter isso, tipo, carro, como, vai ter gasolina, será que vai, será que vai ter novo item, imagina se tem um novo item, sei lá, tipo, um, um coisa de gasolina, um, para abastecer o carro, Mano, seria muito top, mas eu não sei Demorou 13 anos pra mim entrar na, na bosta da partida E tipo, foi muito difícil de entrar porque tá bilhões de pessoas querendo entrar agora, entenderam, galera? Tepição, velho Muito carro, muito carro em todo lugar, mano, muito carro, mano sei lá em pontes pegar um carro e dar -o fora dali, tá ligado, meu irmão? Porque vai ser muito melhor Pera, por favor, que tem os carros, pelo menos isso. Eu tô muito triste, porque eu atualizei, e era hoje que era pra vir os carros. Eu espero que tenha, e não tenha nenhum erro. Mas se dá pra dirigir o caminhão de, de Glump, daí quando eu precisar de silvio, eu só quebro ele. Seria muito incrível se... assim. Mas acho que não dá. Espera, cadê os carros? Não tem carro? Ah, um carro, um carro, um carro! Vamos ver, vamos ver, vamos ver, meu Deus do céu. Mano, tá muito parecendo que vai dar pra andar yeah, Dá, pra andar, dá pra andar Ah, ah, ele dirigindo um carro Oh meu Deus, eu tô dirigindo o um carro Meu amor, volte Meu Deus, eu tô dirigindo um carro, não Meu Deus, eu tô dirigindo um carro, não tô acreditando velho Eu amo esse jogo, esse é o melhor jogo do mundo Espero que não tenha... Dá pra dirigir isso também? Oh! Céu, eu vou ter da mão Pera um pouco, deixa eu pegar arma, né? que jogo não é só de dedicar Não, corre! Volta aqui! Obrigada por quebrar Será que dá pra outra pessoa de entrar aqui também Dá pra tirar? Meu Deus do céu! Tudo que jogo é esse? Não é Fortnite. Nossa, deu 75 de dano. Mais 22 Esse cara vai morrer muito. Mano, esse cara vai muito morrer para ver o carro. Não tem boost. Onde, onde se usa boost? Eu não sei dirigir. Deu pra reparar para vocês, eu acho. Que eu não sei dirigir. Porque é a primeira vez que eu vi isso Eu tenho que pegar a arma Mano, você o cara lado. Tchau cara que tá tentando me swipear Vou rodar um fora daqui Mano, eu não sei como usar Porra, dá pra dar ré Dá pra dar ré. Okay. É o que? Como assim? Party Royale? Tá, agora sai dessa música. Ah não, carro! Carro! É o que? Ele flutua! O carro flutua! Espera, eu lembro que dava pra usar boost. Eu tinha visto um vídeo, mas eu não lembro como. Ficou muito bom. Eu, buguei? eu buguei? como? Ah tá, nunca mais jogo em nenhum outro jogo. Esse aqui é o melhor jogo do mundo. E eles tô nem Tá ligado? Eu, tô... eu não tô querendo matar as pessoas, eu tô querendo andar de carro, é a melhor coisa do jogo agora, eu nunca mais vou matar as pessoas, vou andar de carro até o final da partida. Mas também tem que pegar a arma, vai que o carro explode de nada, ele resolve explodir. Nossa, só tem 22 combustível, eu vou ali no... pera, lá em Fonte salgadas, eu acho que tem um poxa, eu, lio, eu vou lá. Mano, eu vou pegar o caminhão! Eu quero pegar o caminhão! Vem cá, caminhão! Vai, vamos lá! Caminhão! Tem. É. Aqui deve ser bomba. Mas... Uma granada de engodo, mas eu já vou... Quando eles se morrerem eu jogo Ah não, mano, não vai dar Eu quero esconder... Um combi... Pronto, a já não, não, tem! Não! Não, não tem! A ah, velho E se dane! Vai embora! que se dane! Não, eu quero explodir! Não, eu quero explodir! Nossa! Você tomou dano eu não tomou uma vida, ela sem corre do cara ele tá vindo usou minha vida meu deus não meu carro ah. não deu o cara tá com a uma... ah, nossa mano é incrível eu esse jogo morrer, olha lá, direção e é diversão dirija com cuidado assistir vídeo eu quero assistir o vídeo ah, ah, ah, Mano, que vai ser muito top. Nossa, eles quebram construção Não, olha isso Nossa, o melhor trailer do mundo Nossa, dá pra tirar Dá, dá pra andar Será que um carro grande dá Uma pra... Ferrari, uma no negócio E o helicóptero lá em cima Bomba, explodiu tudo Eu amo esse jogo, mano, esse jogo é o melhor jogo mesmo. Mano, essa tá rita eu acho que você tá certa, eu não vou conseguir. Olha lá, um carro aqui estacionadinho aqui pra zona. Já, vamos ficar numa... Mas depois nós vamos ir embora. Será que dá pra, sei lá, ir pra... a ah, velho, eu sempre acho uma rica de caça. É o quê? Não. Nossa! Olha aqui. Dá, aqui, dá pra vir aqui, dá pra vir aqui, dá pra vir aqui e dá pra vir aqui. Quatro pessoas, certinho. Vamos embora né? Meu Deus, dá pra dirigir essa Não, Por favor, deixa. Volta aqui, carro! Volta aqui! Olha lá o cara! Você vai cima do. Tem um um cara... headshot, né? Batei o cara... Batei o cara na... na... na... Ali, dentro do carro! Olha aqui o meu irmão! Oh, olha meu irmão! meu carro foi parar! O meu então, carro foi parar! Não precisa matar o carro pra poder te matar! Pode te matar que eu venho no vidro, cê viu? É. Tem que tomar cuidado, hein? Pera ali, ali tem cara! Eu vou puxar com o meu carrão aqui! Bonito! Alta velocidade! é também duvido! Tem que fazer! Mas não, eu também Ele quebra tudo que tá na frente Meu deus, isso aqui é muito estranho Meu deus, carro Mano, dá pra mim, mas não é pra mim fazer Vitória Royale com carro Se eu vim aqui ó, pra essa parte, dá pra mim dar tiro? Eu Meu não, Deus! Ah não, não, não tô não, eles estão me matando, né? Pera, o que tá pandemão lá do outro lado? Meu Deus, velho! É. Mano, mas eu tenho que abaixar o meu carro. Que problema? Ah, vocês sei que se tá vocês se são nítas Ah, morre, Nen né? Você não merece ter carro, Breno a, game já deveria... Será que dá ah. pra, sei lá, tipo... Personalizar os seus caminhão? Mesmo, só que azul, velho Eu mesmo, só que a versão da minha cor favorita também anda na água, só que ele é meio lerdo, mas não dá para de desistir, Ah, mas o caminho disso dá para o cheiro. Tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, Eu tava tipo, eu tava muito feliz. Já o Lab veio pra mim. Mano, ele quebra tudo esse carro aqui, né? Mano, seu é caminhão de sorte. Ele quebra carro. Nossa, quebra tudo esse carro. Ah, não. É. Ai, que burro, tá zero para ele. Não, é o que, meu irmão? Você me deu dano, seu caminhão. É o quê?! Zé Manel Esse caminhão é Zé Manel Aí puxou em mim Mas não tem nenhum... Ah, sai daqui, olha o gabanga Eu um caminhão Dirigir o meu, tá, tá, tá Dirigir o Mas ele tá morto o táxi. Ele tá meio morto os táxi. não, tem uma Ferrari Tem uma Ferrari Mano, tem um cara ali, isso é problema Eu quero pegar aquela Ferrari Oh Nossa, olha a tática do cara Espingarda lendária O cara é desumilde Mano, o cara é desumilde, é isso que ele era Ele era desumilde Bem, galera, Então, galera eu, eu ia fazer uma introdução de novo que, é, Galera, então, o vídeo acabou por aqui e vocês... Pera, ele pegou um novo item? Pera, um pouco. Ele tem combustível! Ah, não, não. Que? Mano, eu, eu não sei se eu acabo o vídeo por aqui. É porque, mano, galão. Então, galera, foi isso o vídeo e... Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Dá like e me segue no TikTok. Breno e família. Dá, é, se inscreve no canal se você gosta do meu conteúdo de Fortnite e das outras coisas lá aqui. Galera, então, eu acabei de pegar aquele item novo, e eu descobri como se pega, tipo, é, eles vão aparecer lá nos postos, e você aperta no coletar, daí já vem aqui um com só que eu já gastei ele, porque não sabia, eu não tava gravando, tipo, agora eu tô com, olha co como é legal com, é, pra, pra carregar o combustível, e, e pode ser em qualquer parte, eu tô fazendo uma roda e tá funcionando! Então dá pra. é muito fácil de achar esse combustível, eles são brancos, brancos, é muito fácil, muito fácil achar esse. esse, esse combustível. Então, era. Eu só passei, eu só fiz isso daqui pra passar, eu só fiz isso daqui pra vocês saberem disso, entenderam? Então, tchau!